Escudo anti-mosquitos? Sim, mas esqueça pulseiras, gin tónico, ultrassons e dentes de alho. Utilize repelente adequado para mosquitos em spray, creme ou rolón.